Me Minha rima é letal, dizem que eu me aliei com o mal Fecha o seu anal pra falar comigo na moral Pega o rumo e some antes que eu te lasque o microfone Tchau, vaza antes que tu leve um Bando de folgado vem cantar de galo Domesticado em terreno de selvagem Tu levou até o talo Tropeçou no embalo, eu não perdoo Voadeira no pescoço, soco em cima do olho Pra prender a não ser bobo Meu instinto suicida Que se dane sua vida, sua modinha Seu clã, vetada, patifaria Roupa gira, correntinha, cabelinho Vocês tão tipo galinha, pintadinha Cantando pros bebezinho Anojado, eu vou deixar o game de lado Tô bolado com esses cu cagado Bando de capitalista safado Dinheiro é meta pra vocês Meu objetivo é ver vocês assassinados Tá ligado que eu não vim salvar ninguém Vim julgar e condenar Vim punir e castigar Tão justo quanto Jeová Alá e sua jirra. Sou a onda evangélica Tenebroso igual a inquisição católica Pode até me amaldiçoar Tudo isso pra você vai retornar Minha palavra é Vescia profana, vocês com grana Louvando eu na pobreza insana Varando a noite com fome de derrubar Babilônia Se foda -se, eu sou sincero Lúcido iluminado Lucifer encarnado Pro seu pensamento fraco Meu legado, meu ponto de ebulição alcançado Meu verso feito de fogo e aço arrebentando o laço Vou deixar meu rastro sangue derramado Que é bem mais meu do que seu Aproveitador barato, vocês devem muito a nós E é hora de ser pago, prefiro vocês dormindo enterrado